Oi, pessoal! Dando continuidade aqui à nossa disciplina, nós vamos falar nessa aula sobre segmentação na análise de imagem pelo método de agrupamento, ou seja, pelo método da clusterização. É muito importante vocês assistirem às últimas aulas para vocês irem acompanhando o raciocínio. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com um colega de vocês e vamos começar. Nessa aula de segmentação por clusterização, nós vamos utilizar... Esse arquivo aqui chamado imagem. É o mesmo arquivo que a gente utilizou nas últimas aulas, né? Onde a gente tem aqui folhas de acerola. E tem uma referência aqui, né? Em vermelho e o fundo branco. Então, nós vamos vir aqui no R. É, vamos abrir um novo script. É, como sempre, para apagar a memória do R. Remove list igual a ls, abre e fecha parênteses, o ctrl enter, é, para limpar o console, control l, é, para indicar a pasta de trabalho setwd, abre parênteses, abre aspas, vamos lá na nossa pasta, onde vocês vão salvar esse arquivo, né? lembrando que ele se encontra aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o download, aí vocês fazem o download. Cola em uma pasta qualquer no computador de vocês e coloca o um endereço aqui. Para não dar um erro no R, nós vamos inverter todas as barras de direção inverter todos ok. Vou dar aqui um Ctrl Enter. É, agora o R já entende essa pasta como sendo a pasta de trabalho. Nós vamos utilizar o pacote EBI Image né, para a gente conseguir trabalhar com as imagens. Então, Library, para a gente ativar o pacote, eu vou escrever E b, imagem do tab aqui control enter ótimo é, vou criar um objeto chamado im poderia ter qualquer nome né ler imagem nome da função abre aspas aperto o tab aqui esse objeto chamado imagem control enter e vou dar um plot aqui só para a gente ver esse objeto apareceu aqui né na nossa imagem então, veja só, nós temos aqui três é, objetos, né? três classes, vamos dizer assim. A gente tem uma classe que seria o fundo, que está na cor branca, uma classe que seria a folha, que está na cor verde, e outra classe que seria o vermelho. Né? Então, o que, que a gente vai fazer é fazer uma clusterização. Né? Nós vamos pegar os valores de R, G e B de cada um dos pixels e vamos utilizar um algoritmo que vai dividir isso em três classes. Né? E nós vamos testar para ver se essas classes elas estão batendo né? com o que é folha, o que é fundo e o que, é que seria esse nosso objeto de referência. Então nós vamos começar transformando a nossa imagem que está em uma matriz tridimensional em uma matriz bidimensional, onde nós vamos ter em cada linha a informação de cada um dos pixels que tem na nossa imagem. Então, para a gente fazer isso, vamos criar primeiro um objeto, né, um vetor, que vai carregar todos os nossos valores, nosso primeiro canal, que é vermelho. Então, R é igual a C, né, esse C é para a gente criar um vetor, e M, arroba... Ponto data, que é o nome do nosso objeto, e vamos capturar aqui apenas a primeira banda. Dando o Ctrl Enter, a gente criou um objeto chamado R. Então, aqui a gente tem todos os nossos tons de vermelho. Vamos fazer a mesma coisa agora para o G. O G, eu vou apenas copiar esse comando aqui de cima, Ctrl C, colar aqui embaixo Ctrl V, e os nossos valores de verde estão no segundo canal, Ctrl Enter. Da mesma forma, nós conseguimos fazer aqui o RGUB de azul, que é a nossa banda de número 3. Vou dar um Ctrl, Enter. A gente já tem os valores de R, G e B. Vou criar um objeto, vou chamar aqui de mate, que vai, então, juntar todos esses nossos objetos. Então, Cbind de R, G e B. Vou dar um ponto, melhor, R, G, B. Vou dar um Ctrl, Enter. Então nós temos aqui agora né, a nossa matriz, onde o nosso número de linhas, que é esse 486.710, corresponde né, ao nosso número de pixels que a gente tem na imagem, que seria 595 linhas vezes 818 colunas. Né? E cada uma dessas três canais seriam essas nossas colunas aqui desse nosso objeto mat. É, para a gente fazer a clusterização, nós vamos utilizar uma função chamada Kminz. Então, vou colocar interrogação, Kminz, vou dar um Ctrl Enter, e a gente consegue ver o manual dessa função. Né? Ela pertence ao objeto stat, e a única coisa que a gente precisa para fazer ela funcionar aqui no primeiro momento é colocar o nosso, a nossa matriz né? contendo os dados, que seria esse x, e, além disso, nós precisamos dizer qual que é o número de clusters que a gente tem, né? Nós vamos colocar aqui ó, o nosso número de centers, né? o nosso número de, de clusters como sendo três, né? Porque seria branco, que é o fundo, verde, que seria lá as nossas folhas, e vermelho, que seria o nosso material de referência. Então, a gente tem três classes, né? É, vamos fazer só isso aqui nesse primeiro momento E se não der certo, a gente vai fazendo aqui algumas outras alterações Então eu coloco aqui, ó, caminhos Vou colocar aqui dentro nosso objeto chamado mate Vou colocar aqui o nosso centers como sendo igual a 3 Vou dar o um ctrl enter Quando a gente faz isso, vocês conseguem ver que apareceu, né? É, vários números, 1, 2, 3, que correspondem às nossas classes. É, vamos salvar isso aqui em um objeto. Né? Vou chamar isso daqui de cluster. Igual a isso, Ctrl, Enter. Então, dentro desse nosso objeto cluster, a gente tem várias informações, né? sendo que o que nos interessa, né? principalmente, seria esse nosso o primeiro objeto dentro desse dessa lista que a gente criou aqui, que é o cluster. Então, eu posso vir aqui, ó, cluster. Vou colocar aqui o um cifrão. Cluster em letras minúsculas já vai aparecer aqui para a gente os valores, né? correspondente às nossas classes. É, vamos pegar isso daqui, né? Que seriam, então, as nossas classes. E vamos transformar isso novamente em uma matriz. Então, nós vamos vir aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó mat2 como sendo uma matriz, não uma matriz. Dentro dessa matriz vai ter todos nossos esses valores desse objeto chamado classes. Nosso número de linhas vai ser igual ao número de linhas do nosso objeto im. .data, vou escolher aqui uma banda qualquer, né, todas as bandas têm o mesmo número de linhas, vou dar um ctrl enter. Quando a gente faz isso, a gente conseguiu criar aqui o nosso objeto chamado mat 2 é, Para a gente ver o que, que a gente conseguiu fazer, vou colocar aqui, ó, display do mat 2 Esse objeto chamado mat 2 ele tem três classes, uma que está com o valor 1, outra que está com o valor 2, outra que está com o valor 3. Vamos apresentar aqui, na forma desse display, só aqueles que tem o um valor igual a 1. Vou dar um Ctrl Enter. E apareceu aqui como sendo o valor 1 né? as nossas folhas junto com o nosso objeto de referência. Né? Não ficou legal? A gente queria que aparecesse apenas uma classe. Mas vamos pôr o 2 para a gente ver o que vai aparecer com 2, pareceu um fundo aqui que não está muito legal. Né? Vou até separar aqui para ficar mais fácil. Ctrl V. 1, um, 2. Né? Eu vou fazer um outro aqui agora com o 3, para a gente ver o que, que esse cluster nos separou como sendo 3. Vou dar um Ctrl Enter. Seria o outro embolado aqui de cor. É, vamos dar outro CtrlEnter e vamos ver se vai mudar alguma coisa. Né? CtrlEnter, CtrlEnter 1, um, 2, 3. Então vocês podem ver que não está dando muito certo. Vamos mexer aqui nessa função aqui para a gente mudar algumas coisas dentro dessa função caminhos. Então vou voltar aqui no manual e vamos ver o que, que a gente consegue mudar para nos dar o um melhor resultado. Vou colocar aqui o número de interações está igual a 10. Vou colocar igual a 50, só para a gente ver o que, que vai acontecer. Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Vocês podem observar que cada vez que a gente for dando Ctrl Enter, vai aparecendo de uma forma diferente, porque esses clusters são formados de uma forma aleatória. É, mas a gente viu que ainda não resolveu, né? É, vamos mudar aqui, vamos olhar aqui no manual uma forma da gente alterar isso, atribuindo aqui mais parâmetros, que pode não ser vantajoso. Vou colocar aqui, ó, nstert, número de, de inícios, né? Sendo igual a, vou chutar um número, vou colocar aqui 25. Vamos ver o, meu, o que, é que vai acontecer. Deu um Ctrl Enter... Outro, ctrl, enter, outro, ctrl, enter. Veja só. Quando o nosso objeto, que foi classificado como 1, um, ele seria aqui o nosso objeto de referência, o 2 seria aqui o nosso fundo, né? Então, dois 2 corresponde à parte branca, que seria esse fundo. E o 3 corresponde ao branco aqui, que seria as folhas. Então, vocês conseguem ver que agora a clusterização ele conseguiu dividir, né? De forma correta, esses nossos três objetos. Se for dar um outro Ctrl Enter aqui só para rodar de novo, para a gente ver o que, é que vai acontecer. Ctrl Enter, Ctrl Enter. É, vamos ver. Agora o um, 1 né, já corresponde às nossas folhas, o 2 já está correspondendo aqui ao fundo, né, porque está na cor branca, e obviamente o 3 então vai corresponder ao nosso objeto de referência. Então ficou muito claro aqui que a gente consegue fazer segmentação por meio da clusterização. Sendo que a clusterização então, ele vai estabelecer pontos, é, centros né, de massas, onde a gente consegue então, agrupar os nossos pixels quanto à sua similaridade. Similaridade de quê? Similaridade de cor. Né? É, vocês conseguiram observar também que cada vez que a gente executa esse comando, a gente tem um resultado diferente. Né? Isso porque essa metodologia aqui do Camins, ele parte de alguns valores aleatórios, então cada vez que a gente for executar ele, a gente vai ter um resultado diferente. Né? Mas é uma metodologia bem interessante também para ser utilizado na clusterização. Então nós conseguimos aprender muitas coisas interessantes nessas últimas aulas. Né? Nós conseguimos aprender a fazer clusterização por diferentes metodologias, utilizando o limiar, Utilizando metodologia de outros, utilizando modelo linear generalizado, utilizando redes neurais e agora utilizando a clusterização. É, nós vamos apresentar várias outras coisas muito importantes ainda, né, referente ao assunto de nossa disciplina. Então, se inscreva no canal para vocês irem acompanhando aí, né, é, os nossos materiais. É, Compartilhe o vídeo aí com um colegas de vocês, vai ajudar nosso canal a crescer.